Você sabia que dá pra fazer tomate seco em casa bem mais barato e bem mais gostoso do que aquele que você compra pronto no supermercado? E você quer aprender a fazer essa delícia? É só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo que eu vou te ensinar. Olá, meus lindos! Vamos aprender a fazer tomate seco. Isso mesmo, é muito, muito fácil fazer tomate seco em casa. Eu acho que é uma coisa que super vale a pena fazer em vez de comprar pronto. Lógico que quando a gente tá naquele dia de pressa, a gente sempre compra pronto. Mas também fazer em casa, além de ficar muito gostoso, você pode conservar. Conserva no azeite, como você compra pronto do mesmo jeito. Ele vai durar muito, muito, muito tempo ali naquele potinho. e Você vai poder tipo fazer uma quantidade boa e ir conservando ao longo do tempo. E sempre ter um tomate seco delicioso em casa. Então, essa é a receita de hoje. Vamos para os ingredientes. 1 kg de tomate, sal, alecrim, açúcar, azeite, pimenta-do-reino. E antes de eu começar a receita, você já vai dando seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de receita. E não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e sempre ativar o sininho das notificações para que você sempre saiba quando eu posto vídeo novo. Ah, uma coisa que vocês podem fazer, eu vou começar a cortar o tomate e tirar isso daqui, tá gente? Além de sininho. É me seguir lá no Instagram, porque lá eu aviso sempre. Às vezes o YouTube não avisa, mas eu aviso sempre que tem vídeo novo. Então, arroba isso é comida. Fica aí a ideia, me segue lá no Instagram. Aqui eu vou cortar meu tomate na metade. E a gente vai tirar essa parte do meio. Ih, esse tomate tá ruim. Nossa. Gente, só pra lembrar, meus tomates aqui eles já estão higienizados. Eu cheguei em casa, comprei meu tomate na feira. Fui, botei na aguinha com hipoclorito e coisa e tal, deixei 15 minutinhos. Eu acho que vocês sabem como higienizar tomate, se não souberem, fica aí. Você coloca na aguinha com hipoclorito ou cloro. Deixa lá 15 a 20 minutinhos está pronto. Eu vou seguir aqui tirando toda a parte do meio dos meus tomatinhos. E esse foi o meu último tomatinho. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que no meio do caminho eu mudei a forma como eu estava cortando os tomates. Por motivo que eu lembrei que assim era mais fácil. Agora, assim, só para tirar o excesso de semente, eu vou passar uma aguinha nesses tomates e volto aqui com vocês. Aqui meus tomates já estão separados, todos limpinhos, sem semente. Eu tenho aqui uma assadeira. Eu vou fazer em várias assadeiras, porque eu não tenho uma assadeira grande que caiba todos. Mas se você tiveram uma assadeira maior, já pode fazer direto só nela. Eu vou pegar meu azeite, forrar o fundo da assadeira. a mão porque eu sou essa pessoa mais rápido e aqui eu vou pegar meu tomate com a pelezinha para baixo tá gente vou espalhar aqui na sadeira agora com nossos tomates espalhados numa camada única nada de tumultuar um em cima do outro porque senão não dá certo a gente vai temperar eu tenho aqui pimenta do reino eu não tenho uma quantidade para botar pra vocês, porque assim, a gente vai só espalhando um pouquinho por cima. Uma pitada de sal também, assim por cima. Eu tenho aqui açúcar. Aqui tanto sal como açúcar são importantes porque eles vão ajudar a desidratar esse tomate. A gente quer que esse tomate desidrate lentamente no forno para ele poder virar aquele tomate seco que a gente gosta. Então sim, vai açúcar. Mesma coisa do sal, vai espalhando por cima. Não é muito, tá, gente? É só realmente pra desidratar. E pra ajudar a temperar e ficar bem gostoso, eu tenho aqui oré... orégano. Eu tenho aqui alecrim. Aqui, alecrim é um tempero de opção pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem botar. Se vocês quiserem, vocês podem botar outro tempero, como orégano, por exemplo. Se vocês não quiserem, vocês não colocam nada. a gente espalhou o alecrim. E agora eu vou levar meu tomatinho pro forno por mais ou menos uma hora e meia, sendo que na metade do tempo eu vou tirar ele do forno. Meu forno já tá pré-aquecido, tá gente? Na metade do tempo eu vou tirar ele do forno, eu vou virar todos os tomatinhos e vou voltar de volta pro forno pra poder secar dos dois lados. E é isso. Eu mostro pra vocês quando estiver pronto. Esse é o restado do nosso tomatinho, depois que ele sair do forno, ele fica aqui. Tomate seco, gente, igualzinho ao que você compra pronto. Aqui eu já peguei um pote daqueles de conserva. Fui colocando a minha primeira leva, né, porque eu tive que dividir em duas travessas. Completei um pouco com azeite, tá vendo? Tem um azeite aqui. A gente vai empurrando o tomatinho pra ele ficar bem regadinho no azeite. E agora a gente vai completar esse potinho com o resto do nosso tomate. final, depois que a gente coloca o tomate todo aqui, minha travessa já tá fria, tá gente? A gente pega o resto desse azeite que fica na travessa, que ele tá temperado, lembrem, ele foi pro forno e derruba aqui dentro. Pode ir raspando o temperinho, isso vai dar mais sabor pro nosso tomatinho. E prontinho! Com um mínimo de bagunça para os meus padrões, temos aqui um delicioso pote de tomate seco feito em casa. Agora a gente vai só esperar esse tomate seco esfriar completamente. Colocar a tampinha, vai dar. E ele, você pode conservar ele em temperatura ambiente mesmo. Não precisa ir pra geladeira, porque o óleo vai agir aqui como um conservante. No caso, o azeite. Olha o que eu falo de forma geral, aqui é azeite. Fica muito lindo, muito maravilhoso. Essa foi a nossa receita de hoje, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.